Mariana, bote água para lavar o rosto e prepare meu café. Sonho louco temperado, não cumpri já prometi. Teve um sonho esquisito com a velha Carlinda. Com aquela beata cega que vivia na porta da igreja. É, eu queria saber o significado desse sonho. Como foi o sonho? A velha disse que se eu cavasse perto da pedreira, ia achar um tesouro. Mas, se olhasse para trás, o tesouro se transformava e destruía todo mundo. Já ouvi muitos casos de gente que teve sonho assim. Foi cavar e encontrou ouro e prata. Vamos conversar com o Cartola. Ele sabe ao certo. Um dia mestre coelho fez uma festa no mar. Foi cachorro e jacaré, gente de mais aparato Finalmente todo bicho, menos porco e mestre gato Rato tocava na flauta, priquito no rabecão Caetito no contrabaixo, ururu no violão Mucuí no clarinete, tartu no bombardão Pinto ia com prato, carneiro com tambor Mosquito numa rabeca, era quase professor Mestre sapo como chefe, afeito regedor Sou eu, Cartola, quero um favor seu Estou aqui para essas coisas Sonhando com velha cega, falando em tesouro enterrado, o que é em Cartola? Quem sonha com velha cega, falando em tesouro enterrado na enxada logo pega, se pensar, já tá errado A meia-noite, sem falta, vai no lugar indicado E com a lua ainda alta, cá o um tesouro encontrar Mas ninguém quer cavar, Cartola, o negócio é o jogo do bicho Então jogue no burro, vai dar na certa você acredita nesse negócio de sonho cartola? Não foi com a velha Carlinda que você sonhou? Foi sim. Como é que você sabe? Pois foi o segundo. A velha tá doida para se livrar desse tesouro. Eu mesmo já sonhei. Mas quer que me adianta cavar cego desse jeito? E para que vai me servir tanto dinheiro? Então, o que é que você acha? Pois vai cavar, homem. Mesmo com o um braço só. Moleque. Se acabar, só eu vou ficar vivo. Começou a escorrer esse líquido preto. Ele Eleutério, o que, que você acha que isso é? Só vendo o cheiro. eu pensava é petróleo Vocês vão ver. Vão embora e não vão aproveitar mais ninguém. Nada. Ainda tem trabalho para muita gente. Principalmente para você, que descobriu o petróleo. Eu pensava em voltar para o circo. Mas até que vai ser bom trabalhar em petróleo. Eu tô ficando cheio desse negócio de difunto. Vai ser como São Paulo. Velho e aleijado não serve pro serviço. É tudo igual, Cartola. Até agora eles só pegaram os moços. Gente forte, letrada. Gente de ofício. Lamento, mas não podemos aproveitar mais ninguém. O mundo vai se acabar, só eu vou ficar vivo e serei rei Don Sebastião. É pena que vocês não tenham sido também escolhidos. Era bom ir embora, esquecer essa vila e tudo daqui. Tá louco, Cartola? Tá ficando doido? Tô não. Tô quase vendo. A vila vai ser abandonada. A velha prometeu, lembra? Se olhar para trás, vocês vão ser destruídos. É isso. É o sonho. A velha no sonho dizia O que já era esperado Verdade que se sabia Antes do sonho sonhar. Fortuna que vem do nada Nas asas da luz, Vem do mal acompanhada Só traz é dia Sou cego, mas tô olhando pra ver o que é que vai dar, pra saber sabido e visto as coisas que irei contar. Favoreça meu irmão, que Jesus do céu lhe dá, deu mais mola ao pobre cego, que não pode trabalhar. Minervina! Não adianta, seu Carlão. Eles estão pagando muito pouco. E a vida aqui está muito cara. Não dá mais pé para ficar aqui, não, sabe? E além do mais, lá tem petróleo, está dando muito dinheiro. Eu preciso ganhar mais, enquanto eu sou moça, porque depois não dá mais pé. Você sabe como que fica? A gente vai envelhecendo, vai passando o tempo. Vou sentir saudade desse seu cheiro, Minervina. Você devia ficar. O oh, gente ficar com o seu carlão, se lá tá cheio de operário. E tão tudo doido por mulher. E tão assim de dinheiro, eu te digo. O engenheiro disse que não se incomodaria que eu fosse para lá. Ele disse que era até bom. Seu bode está lhe procurando. Ixi. Eu soube que você vai embora. É verdade? É verdade. Por que você não fica comigo? Lá eu ganho mais. E se eu pagar mais? Fico não. Lá é muito melhor. Cadê o seu Carlão? Precisar de mim é só procurar, tá? Serei rei, Dom Sebastião. Uma esmola para o rei. Mariana, dê um pão a ele e café. O engenheiro arrumou um lugar para mim. Vou tomar conta da farmácia. O engenheiro falou que é possível arrumar alguma coisa para vocês. Mais tarde. Com calma. Acho bobagem sair daqui. Eles não podem contratar logo todo mundo. Petróleo é complicado. Tem de ter gente especializada. Eu era especializado. Quando lá em São Paulo a máquina comeu meu braço. Eu sei o que é isso. Vai mudar tudo. Não vai mais ter ninguém aqui para plantar ou para colher Quem trabalhava na lavoura não quer mais saber disso Claro A salvação é aprender técnicas novas Se existe o trator, por que insistir na enxada? É verdade que a cidade lá está quase pronta? Claro, é pré-fabricada É só armar Hoje mesmo estavam acabando a torre da igreja Sr. Calixto Padre Inocência quer falar gente com o senhor. Quer falar com os outros também. Só não quer que vá a nenhuma mulher. Ele não disse o que queria? Parece que ele vai embora ser capelão do campo de petróleo. O mundo vai se acabar. Só eu vou ficar vivo. Serei rei, Dom Sebastião. Vai acabar mal. Cartola, tem pouca gente para tomar as decisões aqui. Espere. Desculpe, eu vou indo embora. Ele tem razão de ir embora. Quem puder que vá também. Cidade sem padre não presta pra se viver. Ontem de manhã foi Antônio Padeiro que foi embora. Fechou a padaria. Zé Calfaiato foi o primeiro. Terra maldita. Essa serra cercando tudo, dominando tudo. É terra de fim de linha. Agora é padre Inocêncio. E esse povo fica todo quieto, feito cordeiro. Eu acho que a gente devia falar com o padre para saber ao certo. Se vocês quiserem, eu vou. Mas sei que não adianta. O que você acha, Calisto? Já que ele chamou, vamos. Mariana! Toma conta do bar que eu vou na casa do padre. Afinal, o padre não pode ver de missa intenção de almas. Aqui nasce pouca gente, quase não há ninguém para batizar. Se morre pouco também. Mas isso não basta para o senhor transferir a igreja. Eu já obtive permissão para mudar. Aliás, leve e trás, nunca foi realmente uma paróquia. Eu vivi aqui por motivos de saúde. agora na Vila Nova são centenas de operários que precisam de assistência religiosa mas eles podem mandar buscar um padre de cidade o problema é que temos poucos padres faltam vocações mas vocês não terão problemas são apenas sete léguas quando vocês precisarem de mim eu estarei lá entendi padre o senhor tem razão só nos resta implorar a proteção da padroeira a continuar vivendo. A propósito, fale com Dona Mariana que vou precisar dos serviços dela. Umas flores de papel pro Andor. Andor para quê, seu padre? Vai ter procissão? Não, que a santa também vai. O mundo vai se acabar, só eu vou ficar vivo. Serei rei, Dom Sebastião. Está cheio de traíra Estranho Isso aqui nunca deu peixe Coisa estranha vai acontecer. O que foi, Carlão? É tempo de rezar para as almas. Sei lá. Eu estava abaixado tentando pegar um peixinho quando levei um pontapé. Vamos embora. Vamos embora logo, pelo amor de Deus. Moleque. Moleque. Loucos, filhos da tristeza. Moleque. De de nós, Feitos de muitas fraquezas, de de nós, Pela vida torturados, de de Escravos de sem ter razão, Pelos ricos dominados na valha escravidão, nós, Na aflição do momento. Desesperados e de sós, lançamos triste lamento. Tente piedade de nós. Virgem Santíssima, Virgem Santíssima, Virgem antes do parto, Virgem antes do parto, Virgem no parto, Virgem no parto, Virgem depois do parto, Virgem depois do parto. Tal foi a obra do Espírito Santo, que gerou em vosso ventre imaculado o Salvador Jesus Cristo. Dai vosso auxílio, Senhora Santa, aquela que agora humilde implora, que seja a dor mitigada e a hora apressada. Valeu, Jesus Cristo. Valendo, Jesus Cristo valei na Nossa Senhora do Parto. Está custando, hein, compadre? Não entendo nada. Começou ontem. Quando voltamos da roça, a barriga da menina começou a inchar e ficou desse jeito. E a menina era pura? É isso que eu não entendo, compadre. É uma barriga que nasceu ontem e ontem mesmo cresceu. Ela precisa descansar um pouco agora. Eu preciso de dois homens para segurar ela. Então vamos eu e o compadre Cartola que é cego. Já que você não tem marido, bota o chapéu do seu pai pelo avesso. Sopra na garrafa, com força. Valei, Valei, meu Jesus, Deus, Senhor. Misericórdia! Não meu vai, Luiz é de fotidade! Não vai, Luiz é de fotidade! Valeu, Bibergado! Isso é, isso é coisa do cão! Valeu, Biber Misericórdia! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Quando o senhor pediu, eu vim correndo lhe avisar. Nasceu um bezerro. E como é o bezerro? É com cara de gente. Acabou de nascer, deu um berro que parecia uma gargalhada e saiu correndo pelo campo. E a vaca estava cruzada? Tava cruzada não, era uma bezerra ainda. Calisto, o almoço está servido. Aprei, seu Juca. E vamos para o almoço. Entra, seu jogo. Senta. Fiquei preocupado com seu pedido, mas depois da história do sapo, entendi tudo. coisa esquisita é a porteira do corral. Toda hora eu encontro ela aberta e os bezerros misturados com as vacas pleiteira. Toda hora eu fecho e toda hora acho aberta outra vez. Não entendo. Vou ver quem é engraçadinho. Em quem? Eu juro que parece a gargalhada do bezerro. Cala a boca, mulher. Eu estou com medo. Eu quero ir embora. Eu não fico mais aqui. Cala a boca, mulher. Sangue de Cristo em meu corpo todo. Assim como vós encaminhais os pastores perdidos e leva as ovelhas ao seu rebanho. Assim também protegei-me, senhor. <risos> que a dona da casa teme alma penada Cordeirinho de Deus dança no salão que o dono da casa Pecado, esse povo aflito quer ser perdoado. Com o sangue da cruz purifico meu corpo, gota a gota, e nada de mal me acontecerá. Os cravos da cruz pregados em meu coração, do mal me livrarão coroa de espinhos que a Cristo feriu, para a maldade do mundo, a minha vista abriu. As almas do Purgatório, ofereça este ofertório. Quem em Cristo crê nele, Padre? sem sofrer, Ai. assim como ele foi preso e penou e a terceiro dia ressuscitou, Ai. a minha flagelação me dará a salvação. Livrai-me do mal, da maldade, do medo, da covardia, das almas sem caridade, tormentadas noite e dia. Ai. seus caminhos de luz, nos céus, feliz já chegou aos divinos pés de Jesus. Ah. Sempre fomos bons cristãos e frequentadores da igreja. Padre Nucenso, sempre vivemos acostumados a confiar no senhor. E agora o senhor falha, logo agora, quando fatos estranhos estão acontecendo na vila. O me... senhor não pode deixar tudo de lado só porque vai embora Espera superstições, essa agenda rosa toda hora tá vendo assombração Mas o senhor, um homem que já esteve em São Paulo Tem ainda a coragem de vir me falar em mula sem cabeça Era só o faltado. Mas eu vi, padre Viu nada Impressão do senhor E o pontapé que eu levei no Rio, foi também impressão? Bem, senhores, o senhor vão me desculpar, mas ainda tem muita coisa para arrumar Será que a gente não pode fazer nada? Temos de descobrir uma proteção. O jeito é mandar buscar um pegador de alma. So much to you. ao cemitério E aqui se guardaram Cansados da triste vida, vida. Uma excelência ensinaram Que agora é carinho Diz um Ave Maria Diz um B, bem e beleza Diz um C, canto alegria Diz um be Deus é grandeza Diz um é ora agora diz um fé frágil temor diz um que guardo embora diz um agar ajo amor diz um I, irei cantando diz um gi, já me salvei diz um leu. Vou adorando Diz Mê me, Meu Cristo Rei Diz um me, Não falta luz Diz um O Onde eu estou Diz um P Pois foi Jesus Diz um que quem me salvou, diz um re, é inselença, diz um se si, sinceramente, diz um que tenho a crença, diz um, um Deus somente. Diz um, vão se olhos meus, diz um, zelando a Deus. Eu destruo vocês, não tenho medo, tenho meu espelho de prender alma e meu rosário de contas de prata, sou o Chico a mansa alma, por onde passo deixo rastro, já livrei muitas vilas e cidades de almas penadas e vou livrar essa também. Meus olhos já estão acostumados às manhas e traições dos condenados. E no meu coração não há lugar para o medo. Vem para cá sabendo que a Santa Padroeira ia embora. e vim preparado. Tenho meus poderes com força na espada de São Miguel Arcanjo. E tenho nas mãos o fogo do Divino Espírito Santo. Em nome de Deus eu ajo. E não há força do mal que me faça curvar. Vocês estão avisadas! Bateu Cavaleiro sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu Cavaleiro sou eu Longa estrada no breu Cavaleiro sou eu Quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu a tarde escureceu, no caminho de Deus, cavaleiro sou eu. Alguma cachaça boa nessa vila? Daqui mesmo nenhuma. Uma pena. Álcool e jogo sempre facilitam as coisas. A vida é ruim. Mas temos uma daqui de perto Vamos a ela então Minhas distâncias são sempre curtas. Permite? Permito. almas aqui, não? Foi petróleo? É, estou trabalhando lá fora. E esses? São emprestáveis para o serviço. E o cego lá fora, canta bem ele? Cartola, o moço quer ouvir você cantar. estava esperando ele pedir um cabra de lampião por nome pilão deitado que morreu numa trincheira em certo tempo passado Visão, correndo mal-assombrado Foi quem trouxe a notícia Que viu o lampião chegar O inferno nesse dia Faltou pouco pra virar incendeu se o mercado Morreu tentação queimado Que faz pena até contar Canquinha, o pai de forró-bodó sem netos de parafuso, um cão chamado Cotó o boca em soça e uma moleca moça quase queimava o Totó Chega, chega, sua rima é bastante razoável, a visão dos problemas é que é primária. Hoje, só ser bom de adivinhação. 500 jaçanãs mortas, depois de mortas, peladas. 600 línguas de vaca, quase todas salgadas. Vendidas a 3 réis a grama, quais as somas apuradas? Eu te darei a resposta quando tu me a responder. 400 rabanetes, quantas folhas pode ter? Um português com uma preta, o que é que pode fazer? Sai daí, cego amarelo, cor de couro, de tocinho. Um cego da tua marca não dá nem pro cafezinho. Aonde botar os pés? Cego não bota o focinho. E solta, homem. Aqui tem uma cartinga que não tá me agradando. Ele ficou zangado? O cego é bom de rima, mas é muito desconfiado. O senhor vai se demorar aqui na vila... Não creio, aqui há é pouco trabalho para mim. E por acaso, o senhor é engenheiro de petróleo? Não, sou um romeiro. Soube que a santa vai embora e fiz uma promessa de vivê-la sair da igreja. Uma promessa muito antiga. Mas se eu me demorar aqui, vocês vão ganhar muito com isso. Sou eu, sete léguas de estrada Sete noite acordada Sete braço de mar Sou eu, sete samba de roda Sete palmo pra morte Sete morte no olhar, sou eu. Sete vida perdida, sete zangas sem briga nesse canaviar. Sou eu. Vim chamar. Meu povo, trago tudo de novo, vamos tudo acabar. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu. A cancela bateu, madrugada rompeu. Cavaleiro sou eu. Cavaleiro sou eu. O cavalo dele sumiu. Cavaleiro é diabo. sou eu. É o diabo. Cartola. Só o que fede é que assusta. Cala-te, cego ruim. Cego aqui não faz figura. Cego, quando abre a boca, é sempre mentira pura. E cego, quanto mais mente, ainda mais sustenta a jura. Moleque, me diz primeiro de onde você procede. E que perfume é esse que no teu corpo só fede? Veja que homem educado a sua distância ele mede. Três coisas que tem no mundo me trazem admiração. É cego andar sem ter guia. Ser feito com presunção. Querer enxergar o mundo com os olhos da razão. Pelo teu cheiro, já sei. Vai-te daqui, tentador. Contigo não quero nada, só me entrega ao Redentor. Eu sou filho de Adão e mais de Deus criador. O que é que tu temes, Cartola? O desamparo de vocês me internece. Já que tu és tão sabido, Cartola, anda, vai. Busca o caminho apenas com a tua sabedoria. Eis o que tu és, cego metido a besta. Aonde está o teu Deus que não te vem socorrer? Este é o meu tempo de reinar, chegou o dia de eu ser adorado, levanta e reconheça o meu reinado, está escrito, não adorarás senão ao teu Deus, o que te fez teu Deus, fez-te cego, cego toda a vida, mas deu-me olhos para outras visões, mas eu te darei o conhecimento do mundo, eu divino também, feito da mesma substância superior, eu, ainda anjo, te darei olhos. De quem me vale os olhos se não mais poderei ver a pureza que sempre esperei? Vai-te, Satanás, tinhoso, tisnado, meu zebu, pé de pato, futrico, malino, coisa suja, capetado, não sei o que diga. Valei-me, minha Santíssima Trindade. Fragilidade confessamos já agora quando o medo nos invade, a esperança vai embora O que resta quem não tem espada de fogo asas só as rezas de Amém ou trancar-se dentro de casa talvez cantando excelência A vida volte a ter calma, Amorfinando esta crença que o medo gera na alma A nossa memória ensina a memória do passado Fogo da ira divina sobre a terra derramado O que nos resta fazer perdidos na tempestade Continuar a sofrer para ganhar a eternidade As almas abandonadas Desse pequeno rincão Reza em cantada Implorando seu perdão A mãe de Deus imaculada Vire e mexa na jogada Pra esse povo se salvar Virgem das virgens Esse povo pobre aflito Que só reza por bendito Também quer no céu morar O mundo vai se acabar Maldição Todo aquele que tocar mandor Vai ser excomungado Vai ganhar o fogo do inferno Lembre-se das escrituras, se Deus é amor, é porque também sabe castigar. Ele condenará sua alma para sempre. Você está possuída pelo demônio, respeite ao menos Nossa Senhora, que é a mãe de Deus. Aquele que se revolta contra a vontade e os desígnios do Senhor, será condenado às fornalhas do inferno. O sangue dos inocentes vai molhar a terra e de lá surgirão legiões de anjos carregando a coroa que colocarão na minha cabeça. São Miguel vai me dar a espada de fogo e eu serei rei, Dom Sebastião. Quem vier comigo verá os exércitos de Deus saindo do mar. Cada qual com uma lata de ouro na mão para o rei e seu povo, Dom Sebastião. Bendita seja. Santa Maria, mãe do pobre pecador, vira, mexe no andor, mudando tudo pro bem. Virgem amável, virgem mãe violada, no céu quero a morada, para eternamente, amém. Preciso falar com vocês. Pelo menos uma vez, ouçam-me. Parem. Voltem-se. Aproximem-se. Há muitos séculos eu procuro uma maneira de conversar com vocês. E não consegui. Agora não adianta nada. Vocês estão dominados e terão de me obedecer. Eu agora sou o rei. E vocês, os líderes, beijem meus pés. Agora vocês vão saber toda a verdade. Não me agrada dominar ninguém. De que me serve ter vocês aqui se vocês não me amam? Eu quero amor. Cansei da minha solidão, sou um infeliz. Toda vez que eu aparecia vocês me jogavam água benta e eu era obrigado a fugir. Mas agora vocês vão ter de me ajudar. Nós poderemos transformar esta cidade num verdadeiro paraíso. Quais as garantias que o senhor nos dá? Todas as garantias dos meus contratos anteriores. E mais, posso dar-lhes glória, sucesso, beleza, fortuna. Eu posso fazer milagres. Posso dar um braço a você, Calixto. Posso dar luz aos seus olhos, Cartola. Que a luz volte aos seus olhos e não lhe faça mal algum. Abra os olhos, Cartola. Estou vendo! Milagre! Milagre! Milagre! Milagre! Milagre! Milagre! Milagre! Milagre! Milagre! O que é que o senhor oferece mais? Ensino como se ganha dinheiro na loteria, como se traça o baralho, como se atrai freguesia. Ensino a curar doença e toda espécie de magia. A magia. Podemos usar meus conhecimentos mágicos para desenvolver nossa cidade, levantar nossa agricultura, criar novos mercados. Uma nova era vai surgir, eu prometo. Vai se acabar a pra frente, ninguém mais sofreu sozinho, e leva e traz de repente, palmilhou novo caminho. O cego lá hoje em dia enxerga sem ter luneta, bicicleta é montaria de quem antes era perneta. Bixiguento me anda metido, só comigo. Na faceira, o surdo toca de ouvido, o mudo canta na feiras As mulheres parideiras não precisa operação Tem parto sem ter parteira que os filhos vêm de avião As casas feitas de pão constelhado de coalhada Quando eu tinha cascos, era muito melhor. Entrem. Acomodem-se. Meu avô. É o mais simpático da família. Está agora cumprindo uma missão dificílima. Fazer o Papa abandonar a batina e ser artista de cinema. <risos> Ei, Nós queríamos reivindicar uma melhoria para o Carlão. Um homem desse tamanho é um desaforo. Quando eu ainda estava no circo, eu me ajeitava. Mas agora? Não é? É razoável. Mas como é que você quer ser? Eu queria ser um homem normal, de qualquer jeito. Mas, normal. Então vamos ver o modelo. Gostou? Bacana. Sou eu, em grande. Então seja feita a sua vontade. Estou me sentindo outro. Bem, resolvido este assunto, temos um outro que é bem mais importante Algum problema? É outra vez aquela consulta que fizemos ao senhor Dia a dia chega mais gente em nossa vila e temos que aproveitar tudo isso Os homens lá em Brasília continuam insistindo Mas eu ainda não resolvi se aceito ou não, preciso de tempo Mas tem que ser até domingo Pra semana é a reunião nacional Está bem, está bem, eu darei uma resposta em tempo. Se os homens me cansam, vocês me irritam. Vai ser terrível. Vai modificar toda a história da humanidade. E minha família, o que, é que vai pensar de mim? Deus, por favor, não deixe de me ouvir. Está certo que somos inimigos há muito tempo. Mas, por favor, ajude-me. Podemos fazer um acordo... Se não pelos tratados de Genebra, mas pelo menos dentro do espírito do concílio ecumênico. Vaticano II Favos de mel, de abelhas italiana As calçadas de pastel, cheios de uva americana A vida por lá, meu caro, alcanventa Embora não seja raro, quem viva 180. 180 Doença lá não existe, nem remédio de injeção E quando alguém desiste, quer morrer, faz petição Poderá visitar, como os russos e os americanos, qualquer lugar do espaço. Em módicas prestações mensais. Ou conforto assegurado, ou seu dinheiro de volta. Esse negócio de fogo eterno é conversa fiada. Está superado. Basta pagar uma entrada, algumas prestações e os senhores poderão morar num aprazível bairro infernal. É difícil sobre pilotis. Bom, garagem, piscina, playground em centro de terreno ajardinado. Por exemplo. A pessoa é perneta, dá uma entrada é. e logo no ponto começam a aparecer os primeiros sinais de vida. Nas prestações seguintes, aparecem tornozelo, peito de pé, dedos, tudo isso garantido contra frieiras, bicho de pé, assaduras, sapato apertado, etc. Chegou? Está esperando na igreja. Vamos todo mundo! Chamo o pessoal. Vamos, pessoal! Vamos, gente todos! Ordem e respeito. Eu aprendi com o missionário que havendo alguém pagão e não tendo presente um padre, é obrigação de qualquer cristão batizar o infeliz. Portanto, eu te batizo com o nome de Antônio Bispo dos Anjos. Nesse momento, sendo testemunhas de um momento histórico da maior importância nacional. E com grande orgulho nessa oportunidade, apresento o Cavalheiro como nosso candidato. Aproveito o momento e apresento cartola ao Senado da República. E aproveite esta oportunidade também para apresentar o nosso grande amigo Calixto, candidato a, a deputado federal. Muito obrigado, excelência! Muito obrigado, senador! Muito obrigado! Brasileiros, meus compatriotas, neste momento solene em que a pátria reclama os meus serviços, eu, mesmo com enormes sacrifícios de ordem pessoal, não me furtarei ao que considero como uma obrigação, como um dever. Muito bem! Aceito a minha candidatura à presidência deste país como uma inspiração natural das altas conjunturas nacionais e a certeza de poder ajudar os pobres. No exercício da mais alta magistratura nacional, minha plataforma será retomada da política desenvolvimentista dentro do espírito da democracia ocidental e cristã. Prometo a todos que estão me ouvindo batalhar junto aos meus companheiros do além para que o povo não se obrigue aos sofrimentos da eternidade. Muito bem! Com a colaboração de todos, levaremos esse país para as glórias do seu destino histórico no Conselho das nações. Entendi. O primeiro ato do meu governo será decretar o recesso da morte e do trabalho. Ninguém precisará mais trabalhar e todos serão eternos. A gente chegou agora, a gente fez uma viagem grande para chegar até aqui e sem comer, eu e o menino. Jamais faltará comida na mesa de quem tem fome. Essa comida é de mentira. É tudo mentira, pai. Tolis pecata mu miserere nobis, miserere nobis. ag nos de que tolis pecata miserere nobis miserere nobis miserere nobis miserere nobis, miserere nobis. Miserere nobis. Doai nossa miséria, os nossos olhos, Senhor. O nosso choro sem lágrimas, nossa falta de luz. Nossa dor imensa, paz não encontrada. Pé sem ter a crença de uma nova madrugada Perdoai o nosso erro, a nossa falta de amor O funeral sem enterro da nossa miséria Miséria